Deixa eu ver. Pronto. O cara controla o jogo. Vai lá, chefe. Uh... Slot 3. Que <risos> cara chato. <risos> Como você dorme a noite? Press, pressione. Oi? <risos> <risos> Como que anda? Eu não sei andar, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha. Como que é? Ele grasa. Ele graça, né? Oh, é vazei, velho. falou. louco. <risos> Meu Falou. <risos> Meu dá, dá beijinho, dá beijinho. Olha, <risos> ah. uma bota, uma bota, uma bota. Como que foi pra eu pegar a bota? Eu dei um zoom na tela. Peguei. Capa. Falou. <risos> Sai, bota minha, daqui. Vem aqui. <risos> Peguei. Tá aqui. Falou. falou. <risos> Olha como é o Edu, que fofinho! Olha meu bolinho! <risos> Eu não consigo! Eu não consigo! Que idiota, velho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Dá sondiche! É meu! É meu! Sai! Sai! <risos> aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Tem uma chave, preciso de uma chave. Olha, tem que eu pegar um saco de cimento Peguei o um rodinho Olha, tá tocando. Olha, ele tá tocando. Coloca a edição aí, a música que você quiser. Eu vou colocar um hip hop, tá ligado? <risos> Não, desgraçado. Enche ali. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, Ah não, não, não, ah não <risos> Peguei Pode, pode, pagar, pode, pagar. Nossa, ele vai na água, não vai não Molha Mulher a, a água, jardineira Peguei, pode, peguei Pode, Pega, peguei. peguei, peguei o chapéu dele Ele esqueceu da chave, a gente tem que esconder a chave Vamos esconder a chave Aqui ó, aqui ele nunca vem não Beleza, aí, o que que ele queria? Ele queria ó isso, calma, ele quer o saco. Vamos pegar o saco. Ah, ele viu o saco. <risos> não, ele não vai matar, ele vai matar, não, não. vai matar. Ó oh, o Radinho. Boa, boa, boa. <risos> Não, não, não, não, não, Vê, não, não, não, Vê, não, não, não vem, não, não vem, não, vem, não, vem, não, não Vê, não, Vê, não, Vê, não, Vê, não, não, não, não, não, não, não, não, Véi, oh você, oh você é o do esquerdo. Ai, verdade, esqueci. É... <risos> Olha lá, é tranquilo, pra fora. lá. Ai, ele deixou a chave! Não! Não! Não! Não! não. Impossível! Tenta pegar e vir pra cá, tenta pegar e vir pra cá! Ai, vai, vai, vai! Falou, otário! Vem pra cá, vem pra cá, aqui, aqui, aqui, aqui, Eu não consigo, não consigo Aqui Aqui vai! Foi foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi! Eu não me perdoe visto. Calma, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, aqui em cima, aqui em cima. Assim. Vamos esconder a chave aqui, ó. Boa. Isso. Se bem que a gente precisa dela pra... Calar, lá, Tenham tranquilo pra fora! É verdade. <risos> <risos> Aí. Tom, ele não sabe ele não sabe que eu tô aqui. Hum. Ai, hmm. <risos> Onde eles foram? Nossa, 나도. Onde será que eles foram, velho? Isso, isso, isso, isso. Vamos ver. Frio. Só so so so Nope. Não. <risos> Meu Deus. Qual que, qual que é, são os outros objetivos? Aperta start aí pra ver. Fazer o jardineiro usar o cha seu chapéu de sol. Ancinho no lago. Ancinho no laguinho? Fazer um piquenique. Levar a toalha de piquenique. Sanduíche, maçã. Puta, a gente jogou tudo na água. Nossa, <risos> tá. Usar o chapéu, chapéu de sol. Como é que ele usa o chapéu de sol? Aqui, ó, a gente tem que derrubar ele. Como é que o chapéu, cara? Ah, a gente, tem que pegar, a gente tem que pegar o chapéu dele. É, então. Não dá pra pegar. Pega. Pega. Oh, pega. Peguei, vou esconder peguei, peguei. aqui. Boa, boa, boa, boa, boa. Aí, calma, calma. Ele perdeu o chapéu, calma. Olha lá. Nossa, conseguimos, conseguimos. Boa, boa, boa, boa. GG, GG. Yes! Ótimo. Boa, caralho! Yes, boa. boa. Peguei! Perdeu. pegar o, o piquenique. Vamos fazer o aqui vamos fazer o piquenique. Bora, bora, bora, bora, bora. Ele viu. Mais? A maçã precisa, será? Ah, e tem que colocar, tem que colocar tudo aqui, ó. Porra! Porra! Fazer o Jordan ma martelar seu polegar. Como que faz isso? Vamos ver como que a gente pode fazer ele martelar o dedo. Calma aí, vamos, vamos gritar na hora que ele for bater. Aham. Uh -huh. Não, desculpa, desculpa! Falei... não tava tá falando com meu amigo aqui. Desculpa. <risos> desculpa. Calma. Idiota! <Ai>, <risos> <J> <risos> Olha lá. Ô, oh, louco, vambora. Vambora, bora. bora. Que isso? Você grande, mano. liberdade, finalmente. Pega a bola. Vai, vai, vai, vai. Não deu o gol. Pera Aparecer na TV? Prender o um menino na cabine do telefone. Eita porra, que maldade. Pô, seu quatro olhos de merda. Não são quatro. Socorro, <risos> <Chocou>. tá preso. <risos> você, você tá, ajuda a tirar. <risos> Como é que é rosa né? aí? para ver. Ó, oh, o moleque tá vindo Sai! Ah, e se a gente assustar ele pra cabine no telefone? Talvez, talvez, vamos embora. vai, vai, vai Assalto! Assalto! Assalto! Assalto! assalto. assalto. <risos> vai, vai. Ai! Boa! O-ta-io! o, o, o Tá chamando a NASA? O Ibama! <risos> Nossa, tá ligado fodeu. Oh fuck, fudeu! Ah, ficou. Ai, ai, Ai, entra, ai. entra! entra. Fuck, <risos> fudeu. E agora? Aperta, gente... Aperta o botão aqui. Ó. Esse é famoso, cara. Bem-vindo ao vlog, pessoal. Ah, não. De ah, desagaba. zona, mano. Nossa. Eu oh, sua velha de merda. <risos>